Amém. O Nathan leu. O temor do Senhor é o quê, irmãos? O princípio de quê? Alguém está me ouvindo? Não quero mais alto, irmãos. Por favor. Muito bem. Agora sim. Nathan, Nathan read it and it says the fear of the Lord is the beginning of what? The beginning of knowledge. Ok. É o, é o princípio da sabedoria do conhecimento. The, this beginning of, of, uh, knowledge of... Uh, e, e diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. And it says that the, os loucos the, the fools, rejeitam, eles desprezam a instrução e a sabedoria. They this, uh, and, and, uh, uh, e a instrução. Instruction. And instruction. Okay? Então, quem rejeita a instrução é o quê? Louco, vamos conversar, irmãos. Tem muita gente que aproveita a mensagem para dormir, né? Outros aproveitam para poder pensar no que vão fazer na segunda-feira. E já começam a ficar preocupado se o sermão vai demorar 30 minutos ou uma hora. E uma hora Or what hour? não se preocupe quando você está aqui nesse lugar deixe Deus place, agir na sua vida God work into your life here. quando quando você entra na presença de Deus você And tem que you ter of God, você tem que ter uma expectativa an... Expectance. An expectance. Expectation. Expectation. você tem que, tem que ter uma uma uma expectativa you have to have an qual que é a expectativa uh -huh. So what is the expectation? Qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus, Daniela? Uh, que vou, vou, vou que é coração, so say, he asked what? What is the expectation you have, Daniela? And Daniela, you said what? quê? Okay. eu vou, uh, o que é o Senhor tem no coração so Ela to hear uh -huh. what God has for me in my heart. Então, Daniela, a, a expectativa da, da, da Daniela é que ela quer saber o que que Deus tem no coração dele para ela. Qual é a sua expectativa, André? So what's your expect Qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus? When you enter into the of God. Ouvir a mensagem de Deus. Hear the of God. Ok. Sentir sua presença. Aaron, qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus? <risos> a sua Cristiana. Ouvir a voz de Deus Então todos nós precisamos ter uma expectativa Se você sai de casa e a sua expectativa E você vem para esse lugar e você não tem nenhuma expectativa você está perdendo seu tempo aqui É ou não é verdade Porque esse lugar não é para agradar o pastor Lamarck para agradar o pastor Illa Marques. Ah, just, just, just uh, please. Please Marques. Não é para agradar o irmão Dan. Ou ninguém mais aqui. Or anybody else here. Então, quando você sair da sua casa, no próximo domingo, dizendo, hoje eu vou para a igreja, and you say, I'm gonna go to church. diz assim, Senhor, Senhor, sai em nome de Jesus. <risos> Diga assim, Senhor, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Mas a questão é o lugar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, irmãos. Que Deus mora, Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores, no meio onde há louvor. Então, quando nós adoramos a Deus, o que, é que tem que acontecer? Hã? Ah, a presença de Deus está neste lugar. So e eu pergunto para você, será que a presença de Deus veio a este lugar enquanto nós estávamos adorando, cantando? Do you, you, so do the, the estava ou não estava? Is, is he, is he e e se, se você tem dúvida disso, nós precisamos... Conhecer mais a palavra. E a nossa expectativa tem que mudar. A Bíblia diz que o Senhor está perto de quem, irmãos? Dos que o buscam. Dos que o invocam. Em Espírito e em verdade. Então, se você está aqui com um coração verdadeiro. Você tem que buscar a presença de Deus. Na hora que você estiver cantando, when you, at the time when you're singing, você tem que cantar com a expressão do seu coração. Vocês, Quantos aqui têm problemas? Levanta a mão. Lift your hand. Muito bem. Ninguém ninguém está aqui por falta de problemas. Here any é ou não é verdade? Isn't that true? Se você acha que o seu problema é maior do que os outros, troca de lugar com ele uma semana. Aí você vai perceber so que, que tamanho que é o seu problema. The size of your own um problema por cada vez. Uh, one e não se preocupe, você ainda vai experimentar muitos problemas na sua vida. Go não se preocupe, você vai experimentar. It, go e eu vou falar disso nessa noite. So e nessa noite é uma noite de instrução. Então eu quero que você entenda essa expressão, o temor do Senhor. So Agora eu pergunto, você teme ao Senhor? So you, você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Como você sabe que você teme ao Senhor? Como é que nós podemos saber se nós tememos o Senhor? Nós precisamos entender o que é o temor do Senhor. E nós precisamos ver quais são os resultados daquele que teme ao Senhor. E nós precisamos entender quais são os resultados que então abra sua Bíblia no Salmo 34. So open your to, to Psalm 34. Amém. amém. Só um diz Amém, irmãos. Nós temos que aprender a usar nossa boca como instrumento de louvor ao Senhor, irmãos. Use your mouth. Say amen. Essa semana eu estava amen. conversando com a Regina e o Randy na casa deles. E a conversa foi em muitos âmbitos, muitos ângulos. We Sobre muitos assuntos. About different things. Thank you. E ela falou uma coisa para mim que, que eu não sabia. And she told me that I didn't know. Mas eu já desconfiava. Eu já tinha minhas... Dudes, my uh, I had my eu about já it. pensava que era assim mesmo. Uh, só, não tem nada a ver com a mensagem, não tem muito a ver com a mensagem, mas eu quero que você saiba disso. Se você não sabe, uh, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, a Regina não falei com ela que eu ia falar isso aqui. É sobre Sarah. aquilo que você estava falando sobre, sobre ler a Bíblia em voz alta. Estou falando sobre ler a Bíblia em voz alta. Ah, Irmãos, o que eu quero que você entenda é o seguinte: que você, you to is the você, como servo de Deus, as a of God, principalmente, você tem a, a su, o que você fala em voz alta tem um what, poder sobrenatural. Você crê nisso? You in that? Sim ou não? Sim yes ou não? Então, veja bem que ela estava compartilhando so she was with me, é que quando antes de, de ser cristã de ser evangélica antes de se converter ao Senhor she a she and, uh, to know the Lord, ela pertencia a uma outra seita she church or cult. É, e, e era chamado de Nova Era e muitos aqui já ouviram falar. Era E ela disse ela, ela disse que lia muitos livros. Mas é, era recomendado ela ler a Bíblia também. Mas uma coisa que eles sempre deixavam bem claro, clear, nunca leia a Bíblia em voz alta. Never Qualquer outra coisa poderia ser lida em voz alta. Mas a Bíblia não. Por quê? Você pode deixar a Bíblia aberta do lado da sua cama, que não vai acontecer nada. Mas se você ler a Bíblia, na sua voz, Poder de Deus vem sobre a sua vida e o diabo foge, irmãos. you Você acredita nisso? believe that? É por isso que é muito importante, irmãos. Nós termos essa atitude com a nossa boca. And that's why it's so important that we have this attitude of using our mouth. Sabe, ficar quieto, ficar calado. So we keep quiet. Isso faz com que a nossa mente fuja daquilo que a gente precisa estar enfocado. Makes our mind Exatamente. Para bem longe daquilo que a gente a precisa estar ligado. Ok? Então, quando, quando você está na igreja, preste atenção em uma coisa. So church, Eu quero here. pedir uma coisa para você. Like Leia o que for pedido para ler. Mas não deixa a sua mente se distrair. But don't let your mind be não leia, eu vou dizer para você, não fique lendo nem a Bíblia. Don't just be the Bible. Porque às vezes nós temos aquele, aquele conceito, parece que hoje eu tirei o dia para exortar, né? <risos> parece que a gente tem aquele conceito okay. it's like we have some kind of de que, bom, eu não estou muito ligado no culto, ou então eu estou passando um grande problema Or I'm going some real ou então eu estou chateado com alguém Or I'm upset with então eu, eu, vou ler, já, eu vou ler um pouco da Bíblia então eu, eu leio tudo que eu não leio em casa então não faça isso But don't do that. porque se você veio aqui so if you come here, esse é o lugar da presença de Deus this is the of the of the e Deus quer body. ensinar você And he's going to teach you e tudo que é falado aqui, irmãos, é orado, pedido ao Espírito Santo que fale. Oh my gosh. <risos> que que é falado aqui, said here. É, é através do Espírito de Deus. Você crê nisso? You Amém? Eu quero que você entenda isso. Like para that. que haja crescimento espiritual. So that can have Amém? Salmo 34. Look at Psalm 34 versículo 8. Look at verse 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, irmãos, quem está sem Bíblia, compre uma Bíblia, viu? Carregue a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. <risos> Versículo 8 diz assim, preste atenção. Provai e veja que o Senhor é bom. Taste and see that the Lord is good. Bem-aventurado o homem que nele confia. Blessed is the man who takes refuge in him. Teme ao Senhor vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Fear the Lord you his saints, for those who fear him lack nothing. Você crê nesse versículo? Então diga amém. Agora eu vejo o versículo 10. Os, olha, olha o 10. Fi os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Agora, o versículo 11 é muito importante. So very important is verse 11. Vinde, meninos, ouvi-me.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 Keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. The eyes of the Lord are upon are on the righteous and his ears are attentive to their cry. A face do Senhor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 dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. The Lord is close to the hearted, and saves those who are crushed in spirit. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Amém. Amém. Estamos falando sobre o temor do Senhor. So e as recompensas de temer ao Senhor. the rewards sorry <risos> the rewards of... De se temer ao Senhor. Of, of então, eu estava falando que muitas pessoas têm uma ideia errada Sobre o que é temer ao Senhor. Tem pessoas que pensam que temem ao Senhor. E eles, às vezes, realmente acreditam que eles temem ao Senhor. Eles eu sou uma pessoa tão boa. And is so good. Com certeza eu tenho o temor do Senhor. Mas a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do Senhor da sabedoria. But the, the, the word of the Lord says that the fear of the Lord is the beginning of da sabedoria of, of e nós precisamos entender o que é isso we need to what that is. porque o salmista aqui no Salmo 34, 34 ele começa falando algo muito importante He very important. ele, no versículo já no versículo 9, right 9 ele dá uma ordem He gives a, a, a order. ele diz tema o Senhor He says, Fear the Lord. depois ele ele vai falando quais são aqui o, o que que é temer ao Senhor. Ele diz, vende meninos, venham vocês. Vem, eu vou ensinar para vocês o que significa temer ao Senhor. E no versículo 13, And in verse 13, a primeira coisa que ele fala, the he says, qual é, a, qual é a, a, a recomendação que ele dá? Você está com a sua Bíblia aberta. Bible is open, veja o que diz o versículo 13. 13. Guarda a tua língua. O que, que é guardar a língua, irmãos? To, to, to Por que, que ele traz isso como o primeiro, o, o primeiro conselho Guardar a língua significa ter cuidado naquilo que nós vamos falar. E nem sempre nós temos esse cuidado. And, we are, and we're not always very careful about that. Muitos de nós usamos as palavras de uma maneira que fere muitas pessoas. And most of us we use words in a way that really hurts people. Às vezes ferimos as pessoas da nossa própria família. Às vezes nós ferimos as pessoas da comunidade nós Às vezes nós ferimos as pessoas da comunidade onde nós vivemos. as pessoas onde trabalhamos, Às vezes as pessoas da igreja, onde Às vezes Às vezes Sim, nós para Deus nós nunca falamos certas coisas. Porque nós pensamos que se nós falamos coisas para Deus, we think, well, if we say to God, da maneira como nós falamos para outras pessoas, the way that we talk about to other people, nós não estamos temendo a Deus. Then not, then not the Lord. Você está entendendo o que estou dizendo? Do you what it is I'm Às vezes a gente, Desculpa, eu vou falar uma palavra. Não so, sei se o irmão Dan vai saber. Yeah, sure. Às vezes a gente esculhamba so do, uma pessoa. We do what? <laughs> Às vezes a gente, vamos dizer assim, acaba com uma pessoa. Uh, sometimes we uh, completely do away with a person. É, nós, tipo, we, uh, yeah. we blow him away. Yeah. Com, com, com palavras with words, que nós nunca falaríamos para Deus. Never, é ou não é verdade? Quem nunca fez isso aqui, levante a mão. <risos> <risos> Mas nós pensamos que, but, but that, que não tem problema. That, okay, problem. É ou não é verdade? Mas eu estou bem com Deus. Oh, eu, eu falei muitas coisas que o Randy, eu assim, muitas coisas contra o Randy. I've said lots of Randy mas estou bem com Deus. But I'm fine with God. Eu falei muitas coisas contra o Ricardo, mas and eu estou bem said com Deus. Of Ricardo, but I'm just fine eu briguei God. com meu chefe I've, I've about my boss, e falei palavras más para ele. Said these words to my him, to him, palavrões, né? Uh, cuss words. Mas estou bem com Deus. But I'm fine, I'm just fine with God. <risos> Primeiro conselho dele. So his first advice here, guarde a tua língua do keep mal. Your tongue from evil. Por que, que ele fala guardar a língua do mal? Why does he say keep your tongue from evil? Essa palavra mal, this, this, this word, evil, Sabe o que, que significa essa palavra? You know what it, this word means? Na sua raiz, in your, in the root? significa uma língua influenciada pelo diabo. It means a tongue that's influenced by the devil. Você sabia que muitas vezes o diabo influencia as palavras que saem da nossa boca? E você sabia que isso que eu acabei de explicar que acontece? This, this kind of happens, como quando nós falamos coisas contra as pessoas e pensamos que estamos bem com Deus? Isso é uma ideia maligna. And this is an, an, uh, an evil thing. Porque Jesus... O que foi que Jesus disse? What was it that Jesus, said? Jesus disse assim, não matarás. Jesus said, Don't kill, foi o que Jesus kill. falou? A lei está dizendo, não mate. The law says? Do not kill. Mas o que foi mais que Jesus falou? What, what else did Jesus say about it? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo que se você pelo menos pronunciar If you even uma palavra de ira contra o seu irmão, a mean word your brother, você já é réu no juiz de Deus. You are already, already, uh, réu significa a pessoa que vai para julgamento. Okay, you under God's Estou entendendo? Pup. Pelo que que você está debaixo do julgamento de Deus? Por, mas veja bem, não é só pelo falar. Jesus está comparando essas palavras com matar. Jesus está comparando essas palavras com matar. Porque às vezes nós não estamos matando fisicamente. Mas nós estamos matando de várias outras maneiras. A palavra de Deus diz que existem palavras que são como espadas bem afiadas. E be like, uh, sword. a palavra de Deus diz que elas palavras podem como E a que E nós também não prestamos atenção que quando Jesus falou para um certo número de discípulos... And to that God, uh, Jesus, to of Jesus disse que muitos vão chegar diante dele naquele dia e vão dizer assim. And he, and and, and e vão dizer, Senhor, uh, em teu nome... Nós fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer assim: Eu não vos conheço. And, and Lord will say, I don't know you. Mas como não? And why is, how is that not? Porque how? eu tive fome e vocês não me deram de comer. E vocês sabem o que Jesus disse mais, não sabem? And you know what else Jesus said, don't you? E aí, o que que acontece? Jesus disse, and what happens? se você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, and if, and if you, uh, ones, você deixou de fazer a mim. It's like you're doing it to me. <laughs> O que Jesus está falando, irmãos? Então, que, é que, Jesus está que a maneira que nós temos de, de temer a Deus. É a maneira que nós temos de demonstrar que nós tememos a Deus. A que que tememos Como que é? Como é Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Falando é assim, irmãos. Ó, É as pessoas. É as pessoas, é para eles que nós temos que mostrar que tememos a Deus. People, people, que, no, que nós tememos a Deus. Porque Deus tudo vê. Deus tudo vê. Deus vê todas as coisas. Because, because Olha o versículo 15. Os at, olhos do Senhor estão sobre quem? Olha o versículo 15. Os olhos do Senhor estão onde? Onde estão os olhos do Senhor, irmãos? os olhos do Senhor estão onde, irmãos? Sobre os justos. Para quê? Qual é o propósito, irmãos? Para ouvir o seu clamor. Mas olha, Agora olha o que 16 diz, diz que a face do Senhor está contra quem? Os que praticam o mal. Those who do evil. E o que é praticar o mal? Veja o que eu disse da palavra mal no versículo 15, no, no versículo 13. What, what 13. Guarde a tua língua do mal. Você sabia que é possível praticar o mal com a língua? To practice, to, to Sim ou não? Então, às vezes, nós estamos numa posição que nós pensamos que tememos a Deus. Lembra de Isaías, profeta de Deus? Isaías, ele quando chegou na presença de Deus. O que foi que ele disse? Abre a sua Bíblia aí, vamos ler. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Amém, irmãos? Quantos recebem a palavra de Deus? Diga amém. amém. Glória a Deus. Você é da sua casa aí, diga amém também. E quando você De vez em quando, alguns livros somem da nossa Bíblia, né, irmãos? Desaparecem. Olha Isaías 6. Isaías 6, olha o que, que Isaías. Olha a, a visão de Isaías. Olha a visão de uh, Isaías. Ele, só para você saber o que está acontecendo aqui. So that, so ele tem uma visão. Ele tem uma visão do trono de Deus. E ele vê o Senhor. And he sees the Lord. Ele vê os querubins. Ele vê os querubins. E, e aí quando ele no versículo 3 ele diz que havia no versículo no versículo 3 ele diz que os querubins clamavam. 3 E eles estavam dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos. saying holy, holy, holy E que mais, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Is full of his glory. Agora Preste atenção no depois que ele quando ele tem essa visão maravilhosa and so vision, No versículo 5 ele diz que ele, ele se desespera he's, he's, uh, Por que, que ele se desespera? So Porque ele diz assim, eu sou um homem está comigo no versículo 5 Eu sou um homem de lábios I'm a, a man of, of lips. Como é os lábios dele? What are his lips? Impuros. They are unclean, impure. E o que mais? E ele mora? He lives where? Onde? No meio de um povo. Among a people. De impuros lábios. Of unclean lips. Qual era o motivo do desespero dele? And what was why was he uh, worried about his uh, being desperation? In in no his lábios. desperation. Por quê? Hum. Isaías não era servo de Deus? Wasn't a, a servant of the Lord? Ele era ou não era servo de Deus? Was he or wasn't he a servant of the Lord? Qual era a nação de Isaías? Israel. Israel. Israel. era povo de quem? The is the of who? Onde vivia Isaías? And where did he live? No palácio do rei. In the, in the, in the of the king. Ele era amigo do rei. He was a friend of the king. A situação estava feia. And the was really ugly. No meio do povo de Deus. Right in the of the of God, ele disse, eu sou um homem de lábios sujos. And he said, I'm a man of, with lips. E eu moro no meio de povo, de povo que também está com os lábios sujos. Irmãos, o primeiro sinal que nós temos que mostrar. We have to show, que nós tememos a Deus. Que nós tememos a Deus é guardar a nossa boca é ter, cuido, ter cuidado aquilo que nós falamos lembra quando os discípulos foram reclamar para Jesus eles falaram uh, os discípulos de João, aliás, foram reclamar para Jesus. The, the, sorry, the, discípulos de João. The, the, the, John's disciples. Foram reclamar para Jesus. Porque os discípulos de João lavavam as mãos antes de comer. Because the disciples of John, they washed their hands before they ate. E os discípulos de Jesus não. And the, the Jesus disciples didn't. Que isso não vire moda, né, no nosso meio. And the, and, <risos> não deixa isso virar uma, um yeah, hábito because, no nosso meio, né? Okay, we're not make this a practice among us. Porque eu sou discípulo de Jesus, então eu não lavo a mão, né? The, the Jesus didn't wash their hands. <risos> Aí Jesus falou assim, não, não se preocupe com isso. And Jesus said, don't, don't worry about that. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem. Mas o que sai da boca do homem. Então nós precisamos ter muita vigilância. So we have to be very porque Tiago também ele fala algo muito importante. James important also. Ele, ele diz que a língua é um membro difícil de controlar. The, the is a, is a organ to control. Ele diz: "Ela é inflamada pelo inferno." It's by hell. Ou seja, o diabo fica tentando. Todo tempo colocar palavras na nossa boca para ferirmos uns aos outros dentro da nossa casa no nosso casamento our marriage, nas no nos nossos filhos às vezes nós não queremos magoá-los really e magoamos anyway. às vezes somos magoados. é não é verdade, irmão? Acontece em todas as casas. That in every home. A menos que nós busquemos ao Senhor. Sorry, A menos, uh, unless. Though, unless que nós busquemos ao Senhor. If we, if we don't seek the Lord. Se nós buscarmos, and if we seek the Lord, nós vamos temer ao Senhor. We're going to reverence or we're going to fear the Lord. E nós vamos, então, passar a desfrutar da bênção do Senhor. So we'll Segunda coisa que é muito importante, versículo 14. 14 the thing that's very important. Ele diz aqui que... Uh, um, uh, eu quero só lembrar de uma coisa antes nesse de falar mal. I talk about one other thing nesse, da, da língua. About the é, uma das coisas que ele fala também é sobre a calúnia, a injúria. Quando nós muitas vezes and sometimes and many times muitas pessoas e se envolvem em calúnias, and get involved in slander. E falam mentiras contra outras pessoas. Talking, telling lies about other people. espalham conversas. And, and this spreads these, these, uh, Uh, gossip or this, uh, Você lembra que há poucos dias o Pastor John pregou aqui sobre a fofoca? When brother, uh, Pastor John to us about, uh, Ele mostrou aqui com aquele taco de de de, de... Yeah, sinuca, about... obrigado. Ele mostrou aquele aquele. Oh, uh, he showed us the pool cue. E ele ele mostrou e disse como se poderia destruir algo and he how he could with it. as palavras de mentira destróemtró uh, às vezes nós pensamos que uma mentira é tão simples e essa mentira pode alterar todo o curso da sua vida But one lie can the entire of your life coisas que você pode se arrepender para sempre. things that you might be really sorry for the rest of your life. Outra coisa que ele fala no versículo 14. And the other thing that he says in verse 14. Afasta-te do mal. And stay away from evil. Irmãos, eu sempre gosto de de, me de falar disso quando eu falo sobre essa sobre esse tópico. And I always like to think about this when I talk about this talk topic. Quando, quando a Bíblia fala sobre Jó, And so, when the Bible talks about Job, diz que ele era um homem temente a Deus. Said that he was a man who God. Mas ele se afastava do mal. Se nós queremos temer a Deus, If we want to fear God, nós temos que nos afastar do mal. We have to stay away from evil. O, o Salmo 1 fala disso. 1 talks about that. Diz, bem-aventurado. Diz, bem-aventurado. Aquele homem que não fica... Que não permanece no meio dos pecadores. Ou seja, aquele não não pecadores no sentido amplo da palavra. Não não pecadores em geral. Mas aqueles homens que estão cometendo coisas erradas. Mas aqueles homens que estão cometendo coisas erradas. Wrong Quantas pessoas estão envolvidas com isso? How many people are involved with that? Se você estiver o tempo todo envolvido com alguém que está cometendo adultério, in adultery, e você é casado, and you are married, você vai começar a pensar como aquela pessoa. You're start thinking like that person. Você vai começar a dar razão para ele. You're, you're ele vai dizer, ele vai dizer, não, eu, eu, eu sou infiel à minha esposa. He's say, no, I'm to my wife, porque ela é assim. She's this way, porque ela, ela não faz isso que eu quero. Porque isso, porque outras coisas. Of this, of that, e depois things. de pouco tempo, and after a while, você vai estar concordando com ele. You're be with him. Você vai achar que a mulher dele não, não, não vale nada. E você vai começar a pensar, ah, sua esposa... Wife... Uh, isn't worth Ela merece isso. <risos> Nós somos assim. That's the way we are. Nós somos corruptos. We are corrupt. Ou melhor, corruptíveis. We're <risos> Even more. Se você anda com a pessoa que rouba thief e permanece com ele sempre. Primeira coisa você vai achar que aquilo não é um problema tão grave. And you're going to start to think, oh, that's not such a, a serious problem. Sabe por que eu falo isso? You know why I say that? Porque isso aconteceu comigo. Eu trabalhava com uma pessoa. Eu Era uma pessoa que não precisava roubar. A, a e naquela, naquela época, os, os supermercados não tinham sistemas de computadores como tem hoje. Então, essa pessoa chegava num grande supermercado. So guy, he, he e ele pegava, assim, algumas coisas. E coisas que... Ele, no entendimento dele, não, não vendiam muito. Então ele tirava o preço daquilo que era muito mais barato e colocava ali naquela coisa. E ele dizia, o caixa nunca vai saber que o and preço está errado. E ele o caixa nunca vai saber que o preço está errado. Mas as coisas pequenas como canetas, like, like pens, outras e outras coisas menores. And even things, ele abria, and he'd open them, colocava no bolso, and he'd put them in his pocket, e ele dizia quem vai dizer que eu peguei isso lá? And who's gonna know that I took those? Who's gonna say that I took those? E essa pessoa não precisava roubar. And this era uma pessoa muito bem financeiramente. He was very well off e eu comecei a pensar do mesmo jeito. And so I to think the same way. Porque ele disse assim: esses grandes supermercados ganham muito dinheiro. Porque eu comecei a racionalizar: oh, esses grandes supermercados ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro. Então, não tem problema roubar de quem tem muito dinheiro, não é verdade? Essa é a ideia. Essa é a mentira do diabo. Mas o diabo está amarrando você. Eu, eu louvo a Deus que o Espírito de Deus falou meu coração, irmãos. O Espírito de Deus falou o meu coração. Falou o meu coração. Spoke to my heart. Yeah. Good. Yeah. Okay. E me despertou desse, desse sono, desse engano do diabo. E me despertou desse engano do diabo. Mas você sabe que tem muita gente, irmãos, que não ouve a voz do Espírito de Deus. Mas há que não ouvem a voz do Espírito de Deus. E aí o diabo amarra ele uma coisa pequena. Aí ele não ouve a voz do Espírito. And so he can't hear the spirit aí o diabo amarra ele em uma coisa maior. E outra coisa maior. E o something coisa maior. Até que chega uma hora que o diabo controla toda a vida dessa pessoa. Until the devil is the life of that você teme ao Senhor. Do you fear the Lord? Se você teme ao Senhor, If you fear the Lord, ouça o que o Espírito diz. To what the is Saia do mal Leave evil. E, faça, e faça o bem. And do good. Parece simples, não é? Simple, Porque a gente pensa que só pelo fato de estar tá deixando de fazer o mal, automaticamente já estamos fazendo o bem. And then we're to do good. Não é assim. It's not that way. Porque para fazer o bem, to do the do good, precisa estar determinado a fazer o bem. Se você to não good. determinar se você não não realmente não decidir If you don't really make a decision e começar a fazer o bem, and start to do good, você não faz. You won't do it. Sabe por quê? You know why? Porque nós somos um ser mau. Right? É. Nós somos maus. We're just evil. Somos ou não somos maus? Are we not evil? Jesus falou. Jesus said, Diz, vós, porém, sendo maus. <risos> vocês, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Então, isso quem falou que nós somos maus não foi eu, foi Jesus. Então, nós somos maus. E Paulo diz... E Paulo diz, disse assim. Paul said the o bem que eu quero fazer, the, the good that I do, isso eu não faço. I don't do that. Por quê? Why? Porque o mal está em mim. Evil is me. Isso é o que Paulo disse. Paul então, não adianta a gente pensar que nós somos bons. That we're good. E que por causa disso eu eu, eu tenho o temor do Senhor. Não, não, não. A Bíblia mostra isso claramente para nós. E nós podemos ver isso à nossa, à nossa a nossa a nossa volta. A nossa volta. Nós precisamos tomar uma decisão de fazer o bem. Depois ele dá um mais um conselho. And so, then he gives one more advice no versículo 14. In, in verse 14. Ele diz: "Procure a paz e segue-a." It says, "Seek peace and pursue it." <risos> Duas coisas importantes. There's two things, two important things here. Primeira coisa, buscar a paz. The first thing is to seek peace. Por que eu tenho que buscar a paz? So why do I have to seek peace? Você já percebeu que quando você fica sem fazer nada? You know, have you uh, perceived what it's like when you don't do something? O que, que acontece quando você não faz nada? Aí, do pastor, fico legal. Uh, pastor, eu just, uh, just feel fine, just fine. Fico muito bem. I, uh, be, uh, I be, stay real good. Yeah. <risos> ah, eu gosto de não fazer nada. Mas uh, like depois de uma hora sem fazer nada. But after about an hour of not doing anything. Depois de um Duas horas sem fazer nada. After hours of not doing Depois de quatro horas sem fazer nada. After hours of not doing anything, Como é que é, Daniela? What Fica entediado. Bored. You bored. É ou não é? That true? E aí, o que, que, que, que começa a acontecer? Os irmãos têm experiência aí. Um so <risos> Vou fazer alguma coisa. I'm do here. Primeira ideia que vem na sua cabeça. The first idea that comes into your head. Vou ler a Bíblia. I'm read the Bible. Vou, vou orar. I'm gonna, I'm gonna pray. Essa ideia que vem? That idea that comes into o Marcelo your head? diz que sim. É? Yeah. Olha, a gente falou da mentira <risos> agora em aqui, Marcelo. Marcelo diz que é certo. Vou assistir um filme. Vou assistir um filme. Essa não é a ideia que vem? The idea that comes your head? Vou jogar videogame. Lá Or na casa do Renan, eles estão para jogar videogame agora. <risos> ah, o que mais? Vamos lá, irmão. Eu sei que vocês são bons nisso. Dormir! I'm going to sleep. Né? Aí vai. I'm going to eat. Vou comer. Vai <risos> comer. Ok? E aí depois, segundo dia, sem fazer nada. O que é isso? No segundo dia, depois you, you você não done nada. Irmãos, o fato é Brothers, sisters, the fact is que nós precisamos buscar a paz. That we need to seek peace. E nós, só existe um lugar onde nós encontramos paz. Onde é esse lugar? And where is that place? Onde é? Ah, em Deus. In God. Na presença do Senhor e Deus. In the a gente pensa assim, ah, se eu tivesse uma casa. Se eu tivesse, aí depois que tem a casa, se eu tivesse um quarto extra. Ah, se eu tivesse uma televisão de 52 polegadas. Ah, se eu tivesse um bom sistema de som. If I have a good, uh, uh, sound system. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, if I had this if I had that. aí às vezes você tem tudo isso, and once you have all of that, se eu tivesse o meu green card para mim ir lá na praia do México, como é que é o lugar bom de ir lá, What's good place? Em Cancun? In Cancun. Nossa, ia ser, lá eu ia encontrar lá paz. Ah, that's where eu going encontrar find paz. <risos> Hã? Ah? Outros que estão no Brasil dizem assim, se eu, se eu tivesse nos Estados Unidos eu teria paz. Eh, others that are down in Brazil they say oh if I was only in the United States then I would have peace. Por que vocês riram? <risos> Why are you laughing? Mas nós não estamos aqui, não existe paz. And those of us that are here, we don't have peace. Fato é que se nós queremos encontrar a paz, the fact is if we want to find peace, precisamos buscar a Deus. We have to seek out God. Porque Deus pode nos dar paz, mesmo se nós estivermos no Afeganistão. Você crê nisso? Aí, pastor, misericórdia. Oh, pastor. Não. Mercy me. <risos> Quando nós encontramos paz. When we, when we find peace, qual é a recomendação? What's the idea the recommendation? Versículo 14 ainda. And 14. Segue a paz. To pursue it. To pursue peace. <risos> Senhor, agora que eu te encontrei. Ah, oh, I've uh, found you, Eu encontrei paz. I've found peace. Mas ah, agora não para por aí. But it doesn't stop right there. Agora temos que seguir o Senhor. But now we have to follow the Lord. Temos que ir onde o Senhor vai. We have to go where the Lord goes. Temos que ir onde o Senhor mandar. We have to go where the Lord sends us. Quando nós fazemos isso, queridos, and when we do that, brothers and sisters, podemos dizer que tememos ao Senhor. Then we can say we fear the Lord. Temor do Senhor. The fear of the Lord brings great results. Oh. Quais são os resultados? Quando nós lemos no Salmo 34, versículo 9. Veja no versículo 8, nós já lemos dizendo, Prove e vede que o Senhor é bom. E aí no versículo 9 diz, Tema o Senhor. Vós todos os santos. Quais são os resultados? No versículo 9, pois nada falta aos que o temem. Você acha que não falta nada para quem teme o Senhor? Do you think that you actually will lack nothing for those that follow the Lord? O que você acha daquele irmão bem pobrezinho que mora num país pobre da África e que teme o Senhor? Lord? Mas ele não tem um carro? But he doesn't have a car. Ele não tem um sapato? He doesn't have shoes. Ele não tem telefone celular? He doesn't have a cell phone. Ele não tem um iPhone? He doesn't have an iPhone. Você acha que nada falta para ele? You think nothing's lacking for him? <laughs> Será que a Bíblia está mentindo? You think the, the, the Bible's actually lying here? É que quando nós encontramos o Senhor e nós tememos ao Senhor, Lord, nada mais importa. Else will be nada mais interessa. More matters, Você crê nisso? Você acredita nisso? Porque quando nós estamos buscando as coisas materiais, irmãos, things, brothers, nunca sisters, podemos estar satisfeitos. We'll Lembra o, que, o exemplo que eu dei da casa agora? Right eu now? quero uma casa. A eu preciso disso. Eu preciso aquilo aí eu acho que o dia que eu tiver, eu serei feliz. I, I that, Não! No. Nós só seremos felizes quando nós temermos ao Senhor. No, the no versículo 10, ele diz assim que os, leão, os leões and, e os filhos dos leões sofrem. E no versículo 10, ele diz que os leões e os filhos... Os, os filhos dos leões sofrem. Eles têm fome. Eles passam fome. They, they, they go Mas o que, que ele diz daqueles que buscam ao Senhor? Bem, nenhum lhes faltará. None of this will be Irmãos, nós precisamos crer nessa palavra we need to believe in this word. Pastor, mas isso não é o que está acontecendo comigo. But, Pastor, that's not happening with Se o senhor soubesse a tribulação que eu tô passando, if you knew about the problems, the tribulations that I'm going through, não estaria dizendo isso. E olha que eu temo o Senhor. Alegra but, but I fear the Lord. Alegra o teu coração. And make your heart happy. Seja feliz. Be happy. Olha o que que diz aqui o versículo. 19. Olha o que diz o versículo 17, depois 19. Look 17 Que diz o 17? It in, in 17? Os justos clamam. It says the righteous cry out. E o Senhor? And the Lord? Os escuta, hears, ouve. hears them. Que que o Senhor faz? What De what de todas as suas tribulações. He them from all their ah! Então quer dizer que o justo tem tribulação. So does that mean that the they have Mas preste atenção de uma coisa. But pay to here. Deus não vai te livrar antes da tribulação chegar. Mas o Senhor não vai... Ele vai te tirar no meio da tribulação. É o que o texto está dizendo, irmãos. That's Está dizendo que o Senhor o Senhor ouve o seu clamor. E o Senhor te livra nas suas tribulações. E no 19 diz que muitas são as tribulações, as aflições do justo. The righteous man may have many troubles. Huh. Lots of tribulations. Minha pergunta é, vale a pena servir ao Senhor? So I'm going ask, does, is it worth it to follow the Lord? Vale a pena temer ao Senhor? Is it, it is it worth it to fear the Lord? Sabe por que, que vale a pena? You know worth it? Porque quando nós vamos na tribulação, when we're going o Senhor vem no meio da tribulação the Lord will come in the of those e nos resgata and he will us, e nos fortalece and he will us, e nos faz andar pelas águas e nos faz andar pelo fogo. And we can walk fire. Você crê nisso? Vale a pena temer ao Senhor? Vale a pena? Is it worth it? E aqueles que não temem o Senhor. And those that don't fear the Lord. aqueles que não têm o Senhor também. and those that don't have the Lord. E o que eles fazem? What is it they do? Se desesperam. They, they fall into they, eles, <laughs> eles se matam. Uh, matam eles mesmos. Suicidam. And they, and they kill themselves. Mas nós que tememos ao Senhor. Mas nós que tememos o Senhor clamamos ao Senhor oramos a Deus ele ouve a nossa oração he nos fortalece and nos enche de alegria and choro pode durar uma noite o choro pode durar uma noite mas quando vem alegria irmãos De manhã... Vem a alegria do Senhor. Você crê nisso? That? Eu creio nisso, irmãos. I do in that. Eu busco. I seek it. Eu digo, Senhor. I say, Lord, eu não aceito tristeza. I don't eu não aceito angústia. I don't, I don't porque, a tua, diz, Senhor, Porque a, tua palavra, a tua palavra diz, Senhor, que tu vens e me resgata. Tu, e me resgata. Tu, me tu me levantas. A Bíblia diz que sete vezes cairá o justo. E então diz, a Bíblia diz, que sete vezes cairá o justo. o justo? I'm sorry. O justo. Mas, Mas o que, que, que acontece? And what happens? Mas o Senhor levanta. But the Lord Ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que ele caia, não ficará no chão. And even if he falls, he won't remain on the ground. Porque o Senhor sustenta pela sua mão. Because the Lord sustains him with his hand. Vamos se em pé e Vamos orar. Ao Senhor. Talvez você tenha ficado se perguntando muitas vezes. Maybe you've, you've kind of asked lots of times. Senhor, por que é que tu estás permitindo que eu passe por essa por esse problema? Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar. Jesus falou assim: No mundo, vocês terão aflições. E Jesus diz: Em mundo, você vão ter aflições. Ser cristão não é garantia de ter uma vida livre de problemas, não. Muitos têm problemas financeiros. Muitos Outros têm problemas no casamento. Outros têm problemas no casamento. Outros têm problemas no trabalho. Others have problems at their work. A diferença é como como nós reagimos diante desses problemas. The difference is how we act uh, about these problems. Concerning these problems. O temor do Senhor é uma chave. The, the fear of the Lord is a key que pode mudar a sua vida. That can change your life. Existe uma porta que essa chave chamada temor abre. There's a, a the door that's called uh, fear essa porta. Você pode escolher. Se você tem o um temor de Deus. Você passa por essa porta. E a sua visão muda. Sua perspectiva muda. Ou você permanece do lado de cá. Or you stay the same way that you are. Muita gente na hora da tristeza, da tribulação, and lots of people, when going, when uh, with the tribulations and problems, eles dizem: "Eu vou abandonar esse Deus porque não está me servindo de nada." And they say, "I'm gonna abandon this God because he's, he doesn't help me in anything." <risos> dizem, "Não adianta nada eu ir à igreja." And we think, ah. Doesn't matter Tá mudando nada minha vida. Nothing is changing in my life. Não é só a igreja que muda a sua vida. It's not just the church changes your life. É a sua atitude diante de Deus. It's your attitude before the Lord. Você teme a Deus? Do you fear the Lord? Você se afasta do mal? Ou você, Ou você abre as portas para o mal entrar na sua vida? Vamos orar. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Queremos Te temer, Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender como funciona isso. Lord help us to understand how this works. Queremos honrar a tua palavra. Lord, we want to honor your word. Deus coloca um guarda na nossa boca. Lord, place a guard within our uh, over our mouth para que não falemos coisas que vão ferir as outras pessoas. So that we don't say things that are going to hurt other people. Mas que a nossa boca seja um instrumento de benção. We want our, our mouth to be an instrument of blessing para a glória do Senhor, em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amém. Amém. Quero quero fazer uma oração ainda aqui pelo irmão Dan. I'd like to pray for brother Dan. Irmão Dan vai fazer uma prova que para uma certificação no trabalho dele. Amém. I'm going to be taking a certification test at my work. E Irmão, Dan tem estudado muito, não é, esses dias. Really Mas nós vamos pedir ao Senhor, irmãos, so Lord, que o Senhor seja com ele no momento dessa prova. That he'll be with me while I'm Amém. Irmãos, é muito importante duas coisas. Brothers, really important. Estudar e orar E orar pedindo a Deus a sabedoria, certo? O Espírito de Deus pode ajudar ele a lembrar daquilo que ele estudou. E às vezes, uh, eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes... I'm é, say here that às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu já não sou mais um, um jovem de 18 anos. Ah, eu acho que eu não vou conseguir... Irmãos, isso não é o que a palavra de Deus diz. not what the the word of the Lord says. Okay, a palavra de Deus diz que o, o menor entre vós virá a ser o maior. The that eu creio nisso. And I believe in that. Eu disse que os que confiam no Senhor And those that trust in the Lord, Renovam as suas forças. Will re, will your, your é nessa palavra que nós confiamos. Às vezes o diabo quer mentir para você. Because the devil will, will lie to you. E você não vai conseguir. And he's say, you can't do it. Vai conseguir sim, irmãos. And you will be able to do it. Amém. Vou orar pelo irmão Dan, depois quero orar pela Don também. Quero que ela venha à frente, ok? okay. Amém. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida do meu irmão. Ô, oh, Senhor, que tu possa tomar sua mente, seu coração, em tuas mãos. Pai, ajuda ele a lembrar de tudo aquilo que ele está estudando no momento daquela prova. Eu te peço, Pai, que ele seja aquele que passe com o mais honrado lugar. Deus, que ele, Senhor, alcance a maior nota entre os seus companheiros de trabalho, Senhor. Deus, eu abençoo, irmão Danny, em nome de Jesus, Pai, enche ele da tua força, da tua graça, do Amém. teu poder, para a glória do Senhor. Amém. Dê a ele confiança, a confiança de um leão, Pai, para fazer e enfrentar isso, Pai em nome de Jesus e que isso seja um exemplo para nós, para a tua igreja, para ele, a sua família e para todos aqueles que sabem que ele honra e serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente, eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma